Eu agora, colocando o modelo Jesus, disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Aí eu vou colocar assim, ó. Mostra-nos o Pai o que nos basta. Diz assim, não, não, não, você não está enxergando. Eu e o Pai somos um. Ah, como assim? Né? Eu e o Pai somos um? Né? Eu sou o caminho. Não, estou entendendo ainda. Bom, vamos entender então. Jesus explica. Já é sim. Ó, é, você quer chegar onde eu vou chegar? É, mostra no seu pai que nos basta. é o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Então, eu vou te ensinar como você chegar no pai, tá? Jesus falando, né? parafraseando aqui, tá? Eu vou ensinar vocês como chegar ao Pai. Como é que eu vou chegar ao Pai e vocês também podem ir, porque quando eu estiver, vocês podem estar. Quando eu chegar, vocês podem chegar. Como? Primeiro, tá? percebam tá? como ou o que eu creio. Vejam, o que, que eu creio? O que, que eu valorizo? Tá? perceba vocês como é que eu penso, o que que eu sinto, como é que eu sinto, compaixão, amor, né? E façam tá? e vejam como estou agindo, tá? Então se vocês aprender a crer no Pai do jeito que eu creio ah, se vocês valorizarem o que eu valorizo, eu valorizo a palavra, Jesus explicando, né? Eu valorizo a palavra, eu penso segundo a palavra. Eu sinto compaixão, ou seja, eu sinto o que o Pai sente a favor das pessoas. E isso tudo aqui me leva a agir conforme o Pai quer agir. Então, se você começar a pensar, crer na palavra, valorizar o que a palavra valoriza, o que Deus valoriza, pensar conforme a palavra, sentir conforme a palavra, você vai agir conforme essa palavra, você vai conseguir fazer não somente o que eu fiz, mas além daquilo que eu fiz, Esse que Jesus disse. Me ver, meu pai, não é ver o físico. É claro que pelo físico... O é que você vê a ação, mas a ação é um resultado, tá? é, aliás, a ação vai trazer um resultado no mundo né? concreto, tá? Resultados. Mas o resultado depende de como você age, que você sente, que você pensa, que você valoriza, valorista, que você crê. Tá? Se você copia de Deus essa forma, porque Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Já foi. Você vai se tornar semelhante tá? à imagem. Aliás, está aqui, né? Ah, parceiro, já, já, já indo adiantado aqui. Ah, mas está aqui na tela. Vamos vamos perceber, Jesus, aqui, que esse, esse texto, né? É fantástico, tá? É, Jesus representa o Pai com perfeição.